Ele não pensa em querer te vai sofrer até chorar. Chore mais, vem Pra mim, vem Não sofra Não pensar, Não chore mais, oh bem Esqueça se ele não te ama Esqueça se não chore mais, não sofra si Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer Vem, pra mim vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, vem Pra mim vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Sure. No.